Olá meus amigos sejam todos muito bem-vindos vou falar da ferramenta mais importante para o seu crescimento para a sua evolução que é o autoconhecimento esse autoconhecimento não é as coisas simples não é saber seus dados biométricos não é saber daquilo que você gosta ou não gosta a questão é mais complicada mais profunda, é saber por que você gosta daquilo, ou por que você não gosta daquilo. Saber por que você ficou gostando daquilo, saber por que você ficou não gostando daquilo. E é, vai cair na velha máxima aqui, né? todo mundo conhece, que é do Sócrates, homem conhece te a ti mesmo, e conhecerá os deuses e o universo. É exatamente isso. Então, é, você não sabe às vezes, porque você não consegue prosperar. Mas a resposta estaria em você. Por que, que aquela pessoa prospera, ganha dinheiro e você não? Ou, o contrário, por que, que aquela pessoa tem saúde e eu não, eu não? E assim vai. Todas as coisas que nos acontecem são em virtude das coisas que eu fiz. Está na Bíblia. Aquilo que você planta, né, você vai colher. Né? A, a, a, o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Né? A semeadura não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. Então, eu preciso conhecer a cada instante o que eu estou colhendo para saber que a semente eu plantei. E o autoconhecimento ele virá de vários lugares. Ah, eu tive que buscar de uma maneira que eu não sabia como. Não tive ninguém que me ensinou a... Ah, vamos fazer autoconhecimento. Eu pensava que ia saber as coisas simples, né? assistir o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço um curso de motivação, eu vou lá e faço um curso de falar em público. Entende? Então, eu começo a aprender a fazer, mas eu não sei o que me impede. Então, o segredo não é você fazer, saber o que fazer, é descobrir o que te impede de você atingir a tua felicidade, atingir a tua plenitude, atingir o amor, atingir a importância. Então, o autoconhecimento, ele vai, você, quando você entrar nesse processo, você vai descobrir o que te atrapalha. Não é o que tem que fazer. Né? Se eu disser assim, ó, põe uma gasolina eh, aditivada no seu carro, aí você põe e o carro continua andando, não é a gasolina que vai fazer, às vezes tem uma sujeirinha lá no tanque de gasolina. Então o processo de autoconhecimento é descobrir o que é que te atrapalha, basicamente é isso. E é óbvio que também, se você souber naquilo que você é bom, você vai começar a usar aquilo. Mas o mais importante é, o que é que te atrapalha? O que aconteceu lá na sua infância que não deixa você fazer aquilo que você quer? Que não deixa você atingir seus objetivos? Que não deixa você amar e ser amado? Sentir-se importante e, e né, importar-se com os outros. Então tudo isso é uma marra. E eu sou exatamente igual fisicamente a qualquer outra pessoa. Eu tenho um cérebro, eu tenho as mesmas condições, eu tenho aqui vários livros de como ficar rico, de como ficar milionário, de como... Cara, tem livros aqui que são é, 100 anos de existência, mas eu li umas 10 vezes cada um, alguns meses, né? muitas vezes, eu era obrigatório porque eu ministrava um curso de, de fazer você ia andar e não é isso, é, você tem que descobrir o que é que te atrapalha é, às vezes você é excessivamente emocional às vezes você é excessivamente teórico, viaja demais na maionese às vezes você quer fazer e não pensa no que vai fazer, e cada uma dessas coisas atrapalha a tua evolução então o que eu posso dizer para você é vá buscar seu autoconhecimento, como? tem que buscar alguém é impossível você buscar sozinho. É lógico que depois que você aprender, depois que você aprender como, vai buscar sozinho. Mas inicialmente você tem que ter apoio de alguém. Você tem que ter um apoio de algum lugar para que você possa aprender a, a, a crescer sozinho. É isso aí. Tá? E uma das ferramentas que tem é nós busque os meus vídeos lá no YouTube, tem vários vídeos, eu tenho muitas pessoas que dizem, nossa, amanhã, que legal, mas as pessoas às vezes não têm o hábito de ir lá assistir, mas então vá lá assistir no YouTube, assista os vídeos no Instagram, no Face, né? o que eu trago é uma ferramenta que tem mais de 5 mil anos, eu tive que aprender, passei 14 anos para aprender, e hoje eu estou passando para o pessoal, aprendem em 5 semanas, 5 semanas, são né, 30 e 40 dias, em 40 dias você aprende o que eu estou ensinando, que eu levei quase 14 anos, porque é muito simples, não precisa ler tudo isso aqui, mas para você saber que é simples, <risos> é uma, uma ginástica mental aí. Pessoal, compartilhe, se você gostou aí aperte um like, se você não gostou aperte um dislike, compartilhe com outras pessoas, e vai no Instagram, e vai lá também no Facebook. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.